came up. Você sou chave, nigga, peita que nós te bate, nigga. Tenta que nós te abate, nigga. Vem de bonde que é chacina. Yeah, chacina nos pela, yeah, yeah. nós te atropela. Yeah, yeah. Uh. Destravo minha peça. Uh. Pronto pra guerra. Uh. Estilo Vietnã Jorra inteira na, na planta Minha vai. vida de diamante, diamante Sorriso de lindo de constante Constantemente, Constantemente de... chave pela city yeah. na sua mente com esse trap na sua festa yeah. mesmo sem convite yeah. Só mando hit, pra essa presa foi fuzil que me convidou. Tô na sua city, essa festa é nossa, nós que comandar o show. Tudo a requinte, nós é sem limite no original flow. Já são 4 e 20, acende uma vela que já já eu vou. De Blunt Blunt nunca cabaziado, chochazinho do verde pra ficar brisado. Tô com a minha gangue, sempre tô chapado. E pino no beat pra fazer estrago. Minha Draco causa estragou, só o começo do legador. Dançou o bravô, ela te chamou de gador. Seu swag é ultrapassado. Minha drink o causar estragou. Minha drink o causar estragou. Minha drink o causar estragou. Eu faço grana, faço cash, vendo gramas. Eu tô flex, só chicana. No meu prédio mais emana muito flex. Faço grana, faço cash, vendo gramas. Eu tô flex, só chicana. No meu prédio mais emana muito Mato aqui pra mim é mato. Eu sou me parecendo num saco o Homicídio e trap que eu faço Escaço. Meu maneiro com trap não é escasso Não é escasso, muito ouro e nota O arregaço, indo pra Europa Vocês é pato, tu. é tudo moda Nego eu te bato e você chora